A morte. Tínhamos este inimigo em comum. E a morte possuía tamanho poder que ninguém conseguia a impedir. Até que Cristo venceu-a. Através do sacrifício na cruz. Sim, Jesus venceu. Depois de três dias, ressuscitou. A morte não o deteve. Jesus que tomou as chaves da morte e do inferno, ressuscitou da sepultura, abrindo caminho para que tenhamos um destino, uma nova vida. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não está morto. Nós não estamos sozinhos. Ele vive hoje e sempre. Jesus, a esperança da glória em Amém.